gente! Eu sou a Tata e hoje eu vim fazer o que vocês mais gostam que eu faça nessa vida, que é responder as perguntas de vocês lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá no Instagram, não esquece de seguir meu arroba é esse aqui, porque por lá a gente pode manter um contato mais próximo. Cara, eu posso saber quem é você e você pode me mandar perguntas e tem vários vídeos que começam por lá, enfim. Eu pedi pra vocês me mandarem naqueles Faça uma pergunta pra mim. Então todas as perguntas vão ser anônimas. Vamos lá! Tem perguntas um pouco cabeludo as outras nem tanto tem perguntas de relacionamento a três de namoro com a prima Tô interessada pela pessoa a pessoa não está interessada por mim de diferença de idade de estar tá apaixonada pelo melhor amigo enfim tem pergunta de tudo quanto é tipo eu espero que vocês curtam muito esse vídeo porque eu vou ser sincera nas respostas vamos lá a primeira pergunta é fico com um boy há um mês recente agora ele me propôs uma relação a três o que fazer? Sou bem liber... Não deu pra ela terminar a frase. Pelo que eu entendi, ela é bem liberal. Relacionamentos, não... Tem regras. Se tu quiser se relacionar a três, se relacionar a quatro, se tu quiser ser mulher e ter vários homens, ser homem e ter várias mulheres. Ser homem? Eu não sei porque eu levantei esse dedo, desculpa. Ser homem e ter várias mulheres, como Mr. Catra, por exemplo, tá tudo certo desde que seja combinado e desde que todos estejam de comum acordo. Pelo que tu tá falando aqui, tu tá se relacionando com um cara, tipo, tá ficando com um cara há um mês, né? E ele. Propôs pra ti um relacionamento a três. Então eu acho, assim, a minha opinião, né? Eu acho que era legal saber bem quem é essa terceira pessoa, né? Tu conhecer muito bem ela e tu gostar dela também. Não, ah, estou muito amando e tal, mas curtir essa pessoa também. Porque no final das contas, se só ele curtir vocês duas, ou não sei se a terceira pessoa é um cara ou uma mulher, tanto faz. Se só ele estiver no meio da situação curtindo as duas, ele que vai ter um relacionamento poligrama digamos assim. Aí não é um relacionamento a três, entendeu? Relacionamento a três é quando os três se curtem e os três estão de comum acordo, tem um relacionamento a três. É que vocês me entendem. Próxima pergunta. Eu e um menino nos gostamos, mas não conseguimos ficar juntos. E agora ele tá namorando. Tudo bom? Eu acho assim que tu gosta dele. Se ele tivesse gostando de ti, ele tava namorando contigo, não contra pessoa, né? Não? Tô enganada? Não não não captei muita mensagem ó oh, essa aqui é bem comum tinha várias dessas ninguém dá uma iniciada sabe iniciada é muito bom ele sente algo mas não diz nada eu também aí fica no zero barra zero muito comum né muito comum não só entre duas pessoas tímidas mas cara muito comum os dois estão na dúvida os dois não sabem se vai rolar os dois não sabem se é legal o suficiente mas cara se tu tá afim fala olha demonstra manda um sinal de fogo um, comenta numa foto enche o Instagram da pessoa de Like, sei lá, se movimenta aí, cara. Ficar no 0/0 não dá. Eu lembro que era uma menina que mandou essa pergunta. Ficar no 0/0 não dá. Tá esperando que? O cara dá a tomar a primeira atitude? Não, cara, vai lá. Ó, esse aqui é tenso. Eu tenho 18, ele 35 e dois filhos. Ele quer assumir, mas tem o receio da minha família, mas nos amamos. Ela tem 18, maior de idade. Ele, 35 e dois filhos. Então, tipo assim, tem uma família. O fato do cara ser muito mais velho, acredito eu que não tenha problema se ele quer assumir. O fato do cara ter dois filhos também não é problema nenhum se tu tiver na vibe de entrar de cabeça num relacionamento assim. E, na verdade, o, os dois filhos não fazem parte do relacionamento em si, né? Mas rola toda um, uma responsa ali que quem abraçar... Esse cara vai ter que trazer os dois filhos junto Mesmo não estando dentro do relacionamento Primeira coisa, já que tu tá com receio da tua família Eu iria conversar com a minha família Pedir opinião dos meus pais Falar, oi pai, oi mãe Negócio seguinte, sou maior de idade né Assim como vocês sabem, eu tô apaixonada por um cara Ele é mais velho que eu Ele também tá apaixonado por mim Tá afim de me assumir E os dois filhos é um detalhezinho né Porque o lance é vocês dois, o filho é detalhe Mas eu conversaria com a família sim Pedir a opinião da família sim Pedir a opinião dos meus amigos mais próximos, mas não vejo problema nenhum, porque tu é maior de idade, então, né? Não se manda no coração, né? Só temos que tomar cuidado com coisas contra a lei. Quando a pessoa é menor de idade, aí não dá, aí não rola mesmo. Mas maior de idade se joga mal. Próxima! Tem um amigo há 10 anos e hoje ele me contou que não aguenta mais me olhar sem poder me beijar. Ai, que lindo! Oh, achei lindo, achei fofo! Imagina se isso de alguém, cara. Nós somos amigos há 10 anos, né? Pois é. Eu não aguento mais te olhar sem poder te beijar. Ai, achei fofo, achei lindo. Tá aí. No, eu não sei, eu não sei. Tu curte ele também? Não curte? meio assim no ar, né? Mas se tu curte, vai ser uma história de amor tão linda. E se tu não curte, não avacalha, porque é teu amigo. Então tem que ser sincera e tem que chegar e dizer, ó, oh, cara, infelizmente eu vou ter que partir o teu coração e eu não tô afim. Então desencana, me esquece, mas eu quero continuar sendo tua amiga, aquela coisa toda. Mas não fique iludindo, porque iludir amigo é mal é mal demais. Gente, agora eu quero que vocês me ajudem a responder as pessoas que estão com problemas amorosos, com dramas amorosos. Então, se você quer ser ajudado, tá com drama aí, comenta qual que é o seu drama com a hashtag lovedrama aqui nos comentários. E quem quiser ajudar ou interagir, é só ir respondendo nos comentários dessas pessoas que usarem a hashtag lovedrama. Eu vou favoritar os comentários mais legais que tiverem com a Hashtag, com os dramas mais cabulosos pro pessoal poder ajudar. E eu vou fazer um outro vídeo, lendo as sugestões de vocês, os conselhos pra aquela pessoa e a gente vai tentar desvendar junto o drama daquela pessoa. Entendeu? Então se quiser participar é só deixar aqui nos comentários seu drama amoroso usando a hashtag Love Drama. E se você quiser ajudar e participar também, é só responder aí nos comentários que eu vou favoritar aqui embaixo. Então é isso aí. E a gente se vê no quadro Love Drama que vai ter aqui no canal em breve. Tá bom? Espero que vocês curtam Próxima. Oi, estou cruchando, cruxando é sensácio. Não. Estou cruchando o mesmo menino que a minha amiga e não sei o que fazer. Sabia que eu nunca fui apaixonada por o mesmo menino que as minhas amigas. Olha que sorte nessa vida, nunca passei por essa situação, cara. Então, mas aquela coisa, né? A gente não escolhe, né? A gente não escolhe quem a gente se apaixona. Mas em contrapartida, amizade é uma coisa que a gente também não escolhe. Bate aquela afinidade, bate aquela coisa. Eu, tata, Tatazinha, iria dar prioridade para amizade. Miga vai passar um monte de boy na tua vida um monte e mais um monte e mais um monte e as amigas as amigas difícil de encontrar as amigas boa as amigas fiel as amigas companheira parceira para a vida é bem difícil de encontrar se eu fosse tu segurava amiga e abria a mão do boy mas sim só a minha opinião, né? Se tu vê que a amiga não é aquilo tudo também, se for só tua colega, depende. Depende do nível, do quanto tu tá apaixonada por ele, há quanto tempo, se é uma coisa intensa, densa mesmo, e o quanto tu é amiga daquela menina, né? Resposta mais bosta de todos. Depende, mas é real. Depende mesmo. Próxima. Todos os meus crushes são heterossexuais. Eu sei que todos têm um tipo, mas não é possível. Ah, provavelmente ele é gay e... Sempre tá cruxando Tô usando o verbo, isso que eu gostei. É, meninos héteros. Caramba, aquela coisa, né? Repetindo padrões. É difícil. É a chance de tu. Ter na tua mente um modelo de homem perfeito bababá, e dar azar de todos eles serem héteros é enorme, né? Dependendo do meio que tu vive, a quantidade de héteros é bem maior do que a quantidade de gays, de bis, enfim. Então, bem complicado mesmo, mas é aquela coisa: tente não repetir padrões. Eu tenho um vídeo muito legal que eu falo sobre isso. Vou botar no card aqui em cima então se tu quiser assistir, acho que vai te ajudar bastante. Próxima, crush time do cara. Fiquei com o cara, agora eu tô afim dele, mas ele é muito em letra maiúscula tímido e não fala nada e eu vejo ele Todos de letra maiúscula também, os dias. Fala, amor! Fala, vai falar. Tira onda com ele, fala. Cara, eu sei que tu é tímido, mas eu curti. Fazer o quê? E ver, né? Uma coisa é o cara ser tímido, outra coisa é ele ter gostado ou não. Ele pode ser muito tímido e não ter gostado também. Ou ele pode ser tímido e tá estar estragando tudo com a timidez dele. Então, vai lá e fala. Eu sou a favor de falar. Fala sempre. Afim, vai lá e fala, tá? Abertamente. A não ser que, né? Igual tem alguns casos de anos de amizade, ó, com esse meio delicada, tu não. Vai do dia pra noite, ah, eu vou lá falar. Oi, tudo bom? Tô afim de ti. Aí ah, é uma coisa mais delicada. Mas tu já ficou com cara? Putz, fala, meu. Vai lá conversar. Próxima. Quero namorar, mas quando fico com alguém acaba enjoando da pessoa e não consigo me apegar. Que bom! Parabéns! Eu é um sortudo. Falando sério, que bom! Não força, não força nada, nada, nada, nada. Imagina. Tu pode estar tá fazendo uma coisinha aí que também pode estar tá te afastando um pouquinho, pode estar tá baixando teu nível de libido. Vou botar um vídeo no card aqui em cima se tu quiser assistir. Mas às vezes, cara, às vezes tu tá procurando as pessoas erradas, os padrões errados. É, o sexo errado sei lá dá, dá uma estudada aí mas não tem problema nenhum tu não tá te interessando com ninguém começa a observar outros tipos de pessoa para ver se tu não vai se interessar às vezes quero ficar com o meu amigo mas primeiro quero ficar mais amiga dele e amo ele o que eu faço? E não, não, não, não, não, não tenta ficar mais amiga dele. Cara, peraí aí, primeira coisa, né? Tu tem certeza que é teu amigo, mesmo Tem certeza que tu não se aproximou só porque tu já estava interessada? Cuida disso aí. E se foi por isso, pelo caso que parece que é isso, né? Porque senão tu já ia achar que a amizade está tudo show, tá, beleza? Porque tu quer ficar mais amiga dele, vai dificultar mais ainda a tua paixão por ele. Então, não sei, cara. Se fosse tu, ou tentar jogar uns um verdes logo, ver qual que é a dele, ou Ficava de boa e não ficava tentando ser mais amiga dele, não. tata como fazer para esquecer uma ex que te deu um pé na bunda, mas eu amo ela ainda. Não vou nem me prolongar muito aqui sobre esquecer sua ex, vou botar o vídeo aqui, ó, no card. Então, se você tá aí querendo esquecer uma ex, ou alguém que você tá muito apaixonado que não consegue tirar do coração, é ruim, é difícil, dói, né? Então, ó card aqui em cima, vejam, tá muito legal esse vídeo. Gente, foi isso, me manda seu Love Drama, hashtag Love Drama lá no Instagram, só falar comigo por direct, meu arroba é esse aqui, ou então deixar aqui nos comentários a sua pergunta com a hashtag Love Drama, que eu vou fazer mais vídeos respondendo as perguntinhas de vocês, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, eu acho que vocês vão gostar também dessa playlist, desse vídeo aqui, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, clicando na minha cabecinha, foi isso, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo, tchau!